Estamos de volta aqui com o nosso amigo, Mano Joe, e o que que acontece? Rapaziada, vamos simplesmente tranquilamente subir as escadarias aqui já Vamos pegar umas farinhas? Rapaziada, até as bombas de farinha aqui o Cabernet não usou, hein? Tá louco pra tacar farinha na cara desses Slok, hein? Beleza Oh, oh, oh Local altamente abandonado e silencioso, vamos somente confiscar Ó, oh, ó. Oh, tá rolando um tijolinho aqui? Oh, meu Deus, o Cabernet adora pegar esse tijolinho e tacar uns tijolos na, na cabeça dos Lock. Ô, oh, louco! Rapaziada... Arc, flecha e, e munição? Uh! Completa só tentei três tiros, mas é suficiente pra bicar os locks aleatórios. Tranquilão. Bica essa porta. Ô, uh! oh, louco! Ele bicou mesmo, hein? Ô, oh, louco! Rapaziada, mano, o Joe, às vezes ele, ele impressiona esse bicudo na porta aqui. Eu acho que não tinha acontecido. Rapaziada, tô, tô, tô curtindo. Beleza. Ô, oh, louco, dez peças de armetas aqui, hein? o Ô, jogo. Pelo amor de Deus, hein? Beleza. Rapaziada, esse jogo ele esconde mesmo a, a, as coisinhas, Às vezes tem que dar uma olhada um pouco mais profissional. Se perder, aí ele pega depois. Pera aí, jogo, aí, Rapaziada, ó. Tocou tambor? Volta! Não continue. Tem item aqui, ó. ó. Ó, proteína benta dos deuses jupiterianos. Beleza, tem a mesinha ali pra gente equipar as armas. Vai ser muito engraçado e bonito, hein? Ó, ó, peraí, tchau, Tem uma gavetinha aqui. Nossa, altas pecinhas benta. Tranquilão. Tem mais aqui no chão? Rapaziada, lá tinha amassado, hein? O jogo tá enganando, hein? 3 e 15. Olha o PCzinho gen Genx! Genx! PCzinha altamente verde, hein? É, ué. Vamos fazer o update aí, hein? Os instaladores tá querendo instalar nós, mas nada de fazer os updates aqui dos PC. O que, que acontece? Vamos equipar as armas aqui? Tranquilo, Pr primeira coisa, coldress, coldress, coldless É o okay. quê? <risos> Já cai dentro Rapaziada, agora a gente pode deixar duas armas longas fora da mochila, o que é legal, tio. legalzão é legal. Capacidade do carregador é importante, é, é, é o que o Caverninha tá dando mais valor agora, hein Essa arma aqui nem tem isso, vamos ver se a escopeta tem Ó, ó, ó, é nível 3 em jogo <risos> Beleza, mais um nível a gente pega da escopeta. Vamos equipar essa aqui de momento tem essa aqui, frequência de tiro, mas é 30 conto. Tipo, vamos, vamos equipar as armas mais profissionais aqui. Carregamento da escopeta. Coice escopretal. Rapaziada, quinzão só isso aqui. Vamos, vamos equipar ela. Tranquilão. Velocidade de carregamento. A escopeta demora dois dias e meio para carregar. Agora vai demorar só um dia, hein? <risos> Tranquilo. Rapaziada, capacidade do carregador dessa aqui também, hein? Ó. Tranquilão. Beleza, rapazes, o mais sim. importante disso foi, ó, ó, não precisamos mais entrar na mochila, ó, só caso queremos uma terceira arma aqui, mas vamos ficar com essas duas aqui que é suficiente, ó, agora cabe dois tiros na agulha, okay? nossa, ficou legal demais, jogo, beleza, copretão na mão apaga apagar lanternes, só vou deixar assim, vou deixar assim vai, vai, tá tá, tá tranquilo. Ô oh, louco! Rapaziada, tá um cara curtindo! Um oh! Que isso, Jo? Acabe com ele! Peraí! Consegui! Rapaziada, Muito e aí? bem! Foi mordido? Hoje não. E você? Hoje não. Rapaziada. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgastados. Beleza. Vamos ficar na moral. O que será que ele vai virar, tio? Aí, foi pro lado, foi pro lado que o caverninha queria. Tranquilão. Vamos ficar esperto que, que ele tá lá. Beleza, dormiu, dormiu. Um lock a menos pra encher o saco, hein? Ó, tá rolando esse um tijolo aqui. Ô, oh, louco, não vê não, tio. Não vê não. Sai fora. Mano, tio, cuidado, hein? Cuidado. Ó, ó, ó, ó. Tá na pesquisa forte. Beleza, vai abrir a porta. Rapaziada, ele vê através das paradinhas ali, hein. Tem que ficar esperto que o jogo é pilantra. Tranquilo, vamos, vamos no amor atrás dele aqui? Meu Deus, achou, hein. Acho que ele achou. <risos> <risos> Rapaziada, acho que, acho que só tinha dois, hein. Já era, tio. Acabamos com a gangue. Tranquilo, levanta. <risos> levanta, mano. Joe, vamos entrar aqui que agora é tudo nosso. É tudo nosso. Tranquilo, já tá cheio. Vamos fazer uns monoflobs aqui, ó. Beleza. Rapaziada, tá tudo cheio. Vamos achar uma arma de corpo a corpo aqui. Um bastãozinho bem que a gente pode fazer a basto-tesourinho. É o quê? Basta o tesourinho, o bastão com a tesourinha na ponta A caverninha adora fincar No encêfalotórex dos locks Beleza, com esse Sentimento de butinar os locks Vamos continuar Nossa captura aqui, ó Essa área aqui, eu acho que não vai Conter praticamente nada, hein Mas tá, tá tranquilo oh, Peraí, peraí, guitarra violãozinho, batuque Olha, são sintomas... Tem que se ligar nos sintomas de treta, jogo Beleza, vamos continuar Batuquezinho assim, tio Ó, ó, ó, ó, peraí. Tá, tá rolando aqui um... Uma barra cereal Vou tacar um tijolinho aqui Só pra ficar de boa E pegar a garrafa, hein A garrafa é mais profissional no quebramento de zóia, ca caso a gente taca neles Beleza, vamos enfaixar o bracinho do mano Aqui, e a gente já faz Outro Mad Kitson, porque a gente tem itens Sobrando, ó Ô jogo, e aí? N não fez não? não? O jogo não fez, hein? Ô jogo, calma aí, Enrola essa paradinha direito, hein? Vamos ficar esperto, beleza a Agora a gente pode fazer Beleza Feito E tranquilo prateleira aqui, rapaz, o Cavernier não vai perder tanto tempo assim, senão a gente não termina esse jogo nunca, vamos vasculhando, mas vamos também passando o game, senão pode ficar tranquilo se faltar uns itenzinhos aí, a gente vai zerar na mesma, é a verdade, oh, oh, oh. senão a gente não termina esse, essa gameplay aqui, o Cavernier tenta tá estar com 700 jogos para jogar aqui coçando, tio. oh meu Deus, pensa numa, numa coceira que dá todo dia o Cavernier olhando outros jogos lindos também, Vamos de boa Beleza Rapaziada, local, local com locks Beleza Ô oh, meu Deus, aí não, hein, jogo Volta que deu treta Peraí, só tem esses dois? <risos> ó, se eu pegar esse lock, o outro vê Aqui eles já fizeram isso propositalmente ah. Pra ferrar com a gente, hein Ó, tem que esperar o outro virar Esse aqui tá marcando, mas o outro vê, ó Ó o dele lá, ó, ó. Peraí, jogo. aí, os, do, os dois estão tá sincronizados, colado um no outro. Ó, oh, é agora que dava. <risos> Dormiu. Ó. Oh. Rapaziada, vamos fazer um cajadinho de oral. aí, de, de, de, depois de, de bicar aquele lock ali. Vamos bicar o lock rapidão. Ele vai virar, ele vai pegar de dia abraço do caverninha. Ó. Oh. Rapaziada, eu nem, eu nem vi o que aconteceu. <risos> Foi rápida a, a ação ali, hein. Beleza. Rapaziada, tudo nosso de novo. Já estamos tá, tá, ligado que tem uma escada aqui, que a gente vai ter que colocar aqui, hein. Beleza. Mas... Vamos checar o perímetro aqui, que aqui com certeza vai ter pelo menos uma cartinha benta aqui, profissional, deixada pelo Chico Xavier, hein? É o quê? É importante as cartinhas pra gente ficar ligado o que aconteceu no jogo, beleza. Mas de momento não tem. Ó, ó, ó, garrafão. Rapaziada, ó, ó. Sessão presidencial, hein? Será que tem uma champanhe benta aqui pra nós? O que, que eu disse, ó? Pula. <risos> Rapaziada, é isso. V vamos derrapar. Pega a escada, coloca lá em cima. E sai fora. Pareu, o, o Caverninha tá sentindo falta da L, hein? Tá, tá muito quietinho. Vamos pegar logo essa L, Pelo amor de Deus. só bem mano? Joe. Oh, <risos> oh Joe! Oh, Joe! Olha o! Oh, Peraí, tio! Ô, oh, tio! Paz! Nossa senhora! Ô jogo! Oh! Pega, tio! Tá mentira o jogo! Nossa senhora! Sua torre já é a L. O L. Valeu! Ela sabe usar arma agora. Nossa! Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza.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 Como é que é? Mostre o caminho. Rapaziada, vamos agradecer a Ellie, hein? Pelo amor de tal, mano Joe. Oh, Rapaziada, a Ellie, <risos> ela é, é rebeldezinha, mas ela tem razão aqui, hein? Vamos ficar ligado, valeu L Va O Caverninha, pelo menos, vai te agradecer. Ó, oh, sua Tori tava nervoso ali, tio. Oh, oh, peraí, Bo bota de volta a escada <risos> aí, vai. Vamos subir e continuar isso aqui antes que eu entre dentro desse jogo, botine o Mano Joe e volte. <risos> Tranquilo, rapaziada, tá rolando. Olha aqui, tio. Comitê dos instaladores de novo, hein? Ó, tem a seção gráfica aqui, ó. Fiscal highlights. Rapaziada, acompanha os instaladores, tá crescendo cada vez mais. Beleza. Como é que é? Rapaziada, instaladores por perto, hein? Vou ficar ligado, ó. Rapaziada, circularam a Sara aqui e falaram: não se preocupe, vamos somar boa conta dela, conta dela de boa. Alguma coisa assim. Então pegaram a tal da Sara aí, hein? Vamos ficar esperto e sair fora Beleza, tá, tá rolando uma... Parada isso aqui, tijolinho Tijolinho na mão já Vamos usar a visão Spider somente Pra ver se o território tá de boa ou não Beleza, guardando o tijolinho na bolsa do Mano Joe Dessa escada na moral O jogo sem surpresa Precisamos né? sair de novo, encontrar a ponte só me diz aonde ir Eu odeio essa droga Calma, mano, de calma Você tá vivo ainda, cheio de escopeta nas costas Flechas e tudo mais Vamos vamo manter a calma, hein Beleza B Banheirinho sempre tem uns itens Ó, ó, faquinha Ô, Tá cheia a faquinha? Rapaz, é, vamo... Primeira vez que a faquinha tá cheia, hein Na história benta do goime Do goime Tranquilo, rapaziada Tava rolando na nas cabine telefônica O usuário não colocou o telefone de volta Altamente mal educado Vamos entrar no banheiro das minas agora Rapaziada, será que aqui tá mais ajeitadinho? Banheiro das mulheres são sempre Ó, ó, o que eu disse? ó, oh, oh, Tem pendente Banheiro das mulheres é outro nível Você pisou no banheiro das minas? Tem aquele cheio de morango, tio Agora você pisa Entra no banheiro do público dos homens Rapaziada Oh meu Deus do céu Tem merda até do teto eu Tô calmo, rapaziada Beleza, já pegamos itens ali. Pegamos uma cartinha? Claro que não. Vamos continuar, vamos continuar. Beleza, mesinha sem nada. Mano, Joe, não trava não. Beleza, ó, ó, agora sim, tio, ó. Arma. Como que é o negócio? Manual de combate corpo a corpo. Rapaz, ele tá lendo as revistinhas do Bruce Lee. Vamos ficar tranquilo. Maior durabilidade de ferramentas com lâmina. Nós, ao unir um objeto rígido a outro, o uso de nós e técnicas de amarra adequados é vital. Rapaziada, eu não entendi muito esse manual aqui, mas o Mano Joe com certeza entendeu. Beleza, a gente vai ter que pular aqui. Antes de pular, vamos fazer uma vistoria um pouco mais acirrada de local. aí ó, Sempre rola uns, uns chocolates, uma paradinha nova aqui. Rapaziada, tá tudo cheio. Vamos começar a gastar aqui uns itens que a gente tá sobrando demais, hein. Vamos ficar esperto. Essa gavetinha aqui não abre. Tá rolando uma chips. Bolsinha de viagem. Beleza. Mano Joe, é, é, é só pular a paradinha ali e ir pro abraço, hein. Ó. Beleza. Apaga a luz? Somente pra ter certeza. Rapaziada, ó, ó, ó. Local. Área grande. Vamos já agachar. Aqui é propício, tio, propício Ó, ó, pera, L3 Essa porta parece uma saída Ô, Tem algum jeito de subir aqui? Não Pode ser. A, a sala é muito grande Aqui tá exatamente um local pra treta O conhece, tio, conhece locais pra treta Não esse Tijolo, marcas de sangue no chão Nossa, olha só isso O que é ele? Rapaziada, eu curto ele demais, hein A ele sempre tem umas historinhas pra nós, ó é um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Como é que é? Bom. Tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Fala aí. Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito. E eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Tá de boa. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. O, o Joel não, não, não quer agradecer a, a Eliazinha ali, porque ele com certeza ia se ferrar naquela hora ali. Ele debaixo d'água, a pistola estava longe, o cara estava em cima dele. O game over estava muito propício a acontecer. Posso conseguir passar com isso. Peraí, como é que é, Joel? O que você quer... ajudar? Chega tem aí. Tem certeza ali. que confia em mim com isso? Pronto assim. Vou fazer todos um negócios brilhando ali. Tijolinho do amor. Tá rolando umas benta aqui de prata. Vamos ficar esperto. Ó, umas uma peças de arma aqui. Jogo em pilantra, hein? Beleza. Agora sim acho que a gente pode sair fora. Tava dando uma garrafa no chão. Vamos! Derrapa, mano. Mano Joe. Aí ele sobe sozinho. Pode ficar tranquilo, que aí ele é profissional nas artimanhas. Pois é, dela. Vamos continuar reto aqui primeiro? Oh. O, o Cabernet conhece os programadores desse jogo Já tá ligado onde que os caras deixam os itens Vamos ficar esperto Com esse caminho já andado, damos a meia volta Entraremos nessa porta aqui Ó, oh. Sempre na visão Spider Só pra ter certeza a, a, Acho que essa parte foi a mais tranquila De momento, hein Foi só coleta de itens Nada de munição a gastar Somente coletando Pega essa garrafa, Joe. vai, tem altas garrafas no chão. Marcas de sangue no local. Beleza, só, só mais uma voltinha aqui. Oh, meu Deus, o cabernet deixa o um item pra trás e o cara morre, tio. 50 comentários, ô oh, Caberninha. Ah! Rapaziada, vamos ficar esperto, hein. Passar um item ou dois a ele pega. Vamos ficar tranquilo, pelo amor de tal, hein. Beleza. Ó. Oh.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 Valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. Rapaziada, responsa, hein? E pra esclarecer o que aconteceu antes? Era mesmo ele ou eu? Rapaziada, mano, no jogo no final seguinte é do meu, hein? Ó, oh, a carinha dela. De nada. Ir.